Olá, como você pode ver eu estou de volta aqui no Photoshop e de certa forma eu vou dar continuidade ao último vídeo que eu fiz que foi justamente falando sobre como fazer recorte mas dessa vez eu vou falar então sobre canais e como usar os canais de uma forma talvez mais uh, eficiente ou, e te dando mais opções e por aí vai então eu estou com uma imagem aqui que eu tirei no, no Porto da última vez que eu fui lá então eu deixo já aqui uma homenagem ao pessoal de Portugal é uma cidade maravilhosa e como você pode ver, eu já mostro também em, outras, em outros vídeos uh, mais antigos é, o, o, as imagens são separadas por três canais né? um vermelho, um verde e um azul e esse é o padrão do photoshop e esses três canais juntos eles formam o um RGB mas o que acontece é, se eu precisar fazer algum ajuste nos meus canais né, eu poderia até, por exemplo, entrar aqui né, pedir um levels e fazer uma mudança aqui direto no canal mas por aqui eu não tenho como usar aquelas ferramentas né, de uh, não ser destrutivo, de usar uh, essa opção de que ele tem aqui dentro né, de uh, imagem inteligente ou de filtros inteligentes. Então o que, que eu prefiro fazer? Eu prefiro então na minha camada, então está aqui a minha camada, o que eu prefiro fazer é isso aqui que eu vou demonstrar depois aos, aos poucos como fazer. O que eu faço é... Então com um botão, né, com um clique aqui, usando o meu actions, para quem não conhece actions, é sempre bom dar uma olhada. Eu separo a imagem em cada um dos canais. Então tendo os canais todos separados aqui dentro, e agora sim, como camadas, eu consigo ter controle absoluto. E se eu precisar, por exemplo, eu posso fazer um ajuste em todos eles, ou então se eu quiser, eu posso uh, criar um, uma outra, um outro efeito aqui dentro, e posso aplicar isso se eu quiser para apenas uma das, um dos canais e posso fazer alterações nele. E isso acaba me dando, então, muito, muito mais controle do que simplesmente aplicando um canal por vez. Então vamos zerar tudo e vou mostrar como fazer isso. Então eu vou voltar aqui no meu histórico, para poder ter certeza né, que não tem nenhuma, nenhuma roubalheira, então está zerada a minha imagem, está zerado tudo aqui de novo. E só para você saber depois, o que eu fiz foi salvar isso aqui como uma ação, porque é chatinho, né, você tem que fazer esse processo que é um processo repetitivo todas as vezes que você abrir uma imagem, ou todo, pelo menos todas as vezes que você precisar ou quiser fazer isso, né, de separar os canais ah, aqui como camadas então eu acabei criando uma action para isso, então com um botão ele faz todo o trabalho para mim e guarda aqui para mim a imagem original mas como eu falei, então eu vou voltar a minha estaca zero vou voltar aqui pra minha imagem assim que eu acabei de abrir e o que eu faço então é o meu passo a passo eu pego essa camada, transformo ela numa camada é, sem seu background, com né, uma camada transparente, que eu posso então aqui manipular. Aí com isso eu vou simplesmente indo em cada um dos canais, então no canal vermelho eu seleciono copio, crio uma camada e colo lá dentro, aí chamo de vermelho. Apago o vermelho, obviamente, senão vai influenciar aqui dentro, né? vou copio a verde, crio uma, uma, uma camada nova, e colo o verde, escondo ela, vou no azul, seleciono azul, e eu faço isso então para cada uma delas. Então aqui agora é o meu azul, e uma vez, uma vez feito isso, então eu tenho aqui as, os meus três canais de cor, separados agora como camadas. Mas e aí, como é que eu consigo fazer essa imagem ficar colorida? Né? O que eu faço é, simplesmente recriar manualmente, né, ou obviamente aqui de forma automatizada, usando os actions, a multiplicação de cores que o photoshop faz né, e qualquer câmera faz qualquer software de vídeo faz isso para você automaticamente então como eu sei como fazer isso eu vou mostrar para você como é que faz e você vai ver que é muito muito simples o que eu fiz então é eu vou criando cores sólidas então eu preciso de o que eu preciso de um canal vermelho então tá aqui né meu vermelho absoluto eu preciso de um canal verde então eu vou digitar aqui né o verde é assim, 0 e 255, e eu preciso também de um azul. Então o azul eu sei que é 0, 0 e 255 no final eu tenho azul puro. Então o que eu faço é botar o azul com azul, o verde com verde e o vermelho com vermelho. Aí qual seria a próxima etapa que o software faz para gente? Ele pega essa cor aqui, chapada, e multiplica pelos meus canais de cinza. Deixa eu habilitar todos aqui para vocês irem vendo alguns poucos. Então eu faço aqui a multiplicação. Então com isso eu tenho o meu canal vermelho. Vou fazer a mesma coisa com o verde. Eu vou também aqui multiplicar. E a mesma coisa com o meu azul. E vou multiplicar. Mas aí você vê que não está acontecendo nada, né? Eu só estou vendo o vermelho. Por quê? Porque essa camada aqui ainda ó, é uma camada normal. Então se eu esconder aqui, ó, eu tenho o verde multiplicado. E aqui eu tenho o azul multiplicado. Então o próximo passo, que também é muito simples, é eu estou agrupando e vou, vou continuar chamando esse grupo de vermelho. Vou agrupar esse grupo e chamar ele de verde. E vou agrupar esse grupo e chamar ele de azul. Aí agora no vermelho eu vou fazer a segunda etapa, que é isso o Eu tenho que somar esses canais. Então, para quem sabe, o mínimo de inglês eu tenho aqui, ó, somar. Então eu somei o vermelho com o meu verde e já tenho um bom resultado. Quando eu pegar o meu verde agora e somar com o azul, eu tenho então a minha cor inteira. Se você for olhar agora com um pequeno detalhe, eu tenho uma diferença pequena aqui no contraste e no brilho. Isso eu resolvo muito rápido e entre aspas é uma fórmula meio genérica que você vai adaptar muito pouco para uma imagem ou para outra. Mas de modo geral, colocando menos 27 no brilho e 36 no contraste, eu diria que praticamente para qualquer imagem que você abrir, você vai ter essa, essa diferença Perfeito, então se você reparar aqui agora, a minha diferença que eu tenho aqui no meu céu, principalmente onde fica mais óbvio de perceber, é ridiculamente pequena, simplesmente usando esse macetinho aqui. Então o que eu fiz aqui na verdade para poder criar uma ação a partir disso, foi simplesmente criar uma nova ação, eu aperto o botão de REC, e conforme eu faço esses passos, uma vez única, eu vou salvando passo a passo o que eu fiz. Então se eu puxar isso para cá e for ver... Foi justamente isso que eu fiz com vocês agora no vídeo, só que eu fiz passo a passo e ele foi gravando. Então, uma vez tendo gravado isso, qualquer imagem que eu abrir, eu só preciso clicar no meu botão play, ele vai rodar essa minha ação e vai recriar isso aqui manualmente para você. Aí, então, vamos passar um passo à frente. Né, que Eu sempre gosto de fazer isso, então vamos além. Então, o meu além seria o quê? Eu quero, então, que essas modificações que eu fiz agora sejam preservadas e, ao mesmo tempo, eu possa usar os meus recursos não destrutivos então quando eu mostrei aqui no exemplo, por exemplo, né, eu poderia pegar o meu, o meu canal verde poderia aplicar talvez aqui um rio Saturation e faço um Clipping Mask e obviamente para quem já conhece né, essa opção de Clipping Mask eu só manipulo o meu canal verde né? ele não está alterando nada no meu azul, não está alterando nada no meu vermelho mas e se eu quiser usar os filtros, por exemplo, está né? vendo que os filtros para um grupo, eles não funcionam mas aí eu vou usar um outro recurso que o Photoshop me oferece de transformar as coisas não destrutivas. É o que? Eu vou fazer isso aqui virar um objeto inteligente. Então fazendo essas camadas todas virarem objetos inteligentes, eu continuo preservando, né? então se eu clicar aqui duas vezes na camada, eu continuo preservando a editabilidade dessa minha camada, né? desse efeito que eu criei aqui dentro, mas se eu voltar no meu Photoshop, né? onde eu fiz aqui a minha manipulação, Agora, ou seja, mesmo sendo uma camada de cor com aquele efeito editável Eu posso vir aqui nos meus filtros e aplicar os meus filtros de forma inteligente Ou seja, sem poder perder a configuração Então, por exemplo, se eu quiser criar uma, uh, ruído, né, noise, só no meu canal vermelho Eu posso fazer isso Então eu venho aqui, eu tenho o meu filtro aplicado apenas no canal vermelho E em qualquer momento eu posso é, eliminar ele Eu posso editar ele e fazer, Por exemplo, então eu quero pegar o meu canal verde e quero borrar o canal verde, então a mesma coisa, posso vir aqui no meu filtro, dou uma borrada lá, vou fazer bem exagerado para ficar bem óbvio, então eu vim aqui no meu canal verde, borrei o canal verde, e eu continuo podendo esconder, ou se eu precisar, editar esse meu, esse meu filtro. Então é mais ou menos isso que te dá de opção, então fique à vontade para fazer comentários, se você tiver uma técnica parecida, pode comentar também, e compartilhe o vídeo sempre que puder para poder mais gente conhecer essas técnicas. E isso aqui vai de bônus para você que assistiu até o final. Se você não quiser ter que fazer essa, essa, essas ações para toda máquina nova que você for usar. É, ou simplesmente se você vier no, na pasta onde o Photoshop guarda essas ações. Então está aqui a minha Actions Palette. Eu posso pegar esse arquivo e levar de Photoshop para Photoshop. Obviamente respeitando a versão dele. E aonde seja que você for, ele vai ter isso aqui guardado. Então, para curiosidade de vocês, para quem estiver usando uh, Mac, fica numa pasta. Para quem estiver usando PC, fica na, na outra pasta respectiva. Então, aqui estão os caminhos que você vai precisar. Isso aqui eu extraí do, do manual. Então, com essa eu me despeço. Obrigado por assistir, compartilhe sempre o vídeo. E até a próxima.